Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um modzinho de Funkin' e pra variar, é mais um bicho bizarro e aterrorizante como sempre. Vocês gostaram bastante do nosso vídeo de pop playtime, então nada mais justo do que trazer o Huggy Wuggy aqui hoje. Bicho feio da porra. Espero que vocês gostem do vídeo, não esquece o likezinho, e bora pro jogo. A é impressão minha é essa música tema do... É, acho que é mesmo. Só que é um remakezinho maneiro, né? Vamos lá fazer a mesma configuration de sempre. Ih, olha lá o bicho no fundo, credo. tá DFJK. E o downscroll. Tá certo, o jogo já me conhece. Acho que todo mundo hoje em dia deve jogar em downscroll, porque tá sempre em Scroll todo mod que eu baixo. Bora, mano. Hardzinho. Olha a sombra do bicho louco. Ai, ai, ai. Olha a cara desta porra, velho. Ui, ui, ui. Tá tudo certo, as teclinhas. Vambora. Tá, mãe do... Olha a batidona, velho Desse jeito não tem como ficar com medo, não, mano Ah, não, olha a voz dessa porra, nem fodendo Deve mudar a voz dele, não é possível Não é ruim, mas não esperava Pelo menos a voz do boyfriend tá belezinha nesse mod, não tá de web E a música é maneira E esse mod eu não vi nada dele na internet, só imagem, né? Não vi nada sobre as músicas, se é difícil ou não. Vai mudar a cara tapa, velho. Mano, a música é muito foda. Ai meu Deus, tava olhando pro lado. Nossa, deixa eu abaixar um pouco, mano. Tô sentindo que tá alto demais essa parada, véio. velho. Velho, é, é insano, né? Os criadores de mod de Fortnite Funk, hoje em dia, eles estão caprichando muito mais nas músicas, na qualidade das músicas em si. Antigamente não tinha tanto isso. Antigamente era meio no foda-se. Antigamente o foco era mais na arte, assim, e já era. E a música é longa, hein? Falta dois minutos ainda. Nossa, batidaço, velho. A voz dele é muito esquisita, velho. Eu não sei dizer, ele tá entre algo fofo e algo bizarro, mano. Até agora só um erro. Um erro tosco. Eu vou ficar muito triste se a música inteira eu errar só essa nota por causa de uma olhada pro lado que eu dei. Beleza, um minutinho. Tudo bem tranquilo por enquanto. E como sempre a Girlfriend dançando tranquilamente ao lado de um ser mortal horrível com sangue na parede. Aquilo é sangue na parede, não é possível. Oh, quase que eu erro agora de novo. 30 segundos. Ai ah, errei, da hora. Pera, três erros? Eu tinha errado antes. Foda-se, eu nunca me importei com erros, por que eu tô importando agora? Olha o cara perfeccionista, velho. Da hora, muito louca a música, gostei. E que isso? A música deu uma animadinha no final. Que susto, achei que ia começar a outra diretão. Ah! Nem fudendo, mano. Não, nem fudendo. Calma aí. Nem fudendo que era só isso, velho. Mano, era só isso. Ok, como sempre, pra variar, eu baixei o mod errado. Eu não entendi se isso daqui é uma versão que deram continuidade, tipo um fã, uma outra pessoa continuou, ou se é do mesmo cara. Mas, enfim, o que importa é que tem outras músicas, então vambora. Eu vou rejogar a primeira música pra ver se vai ter alguma continuidade na história. Você... Tá de sacanagem com a minha cara. Beleza, acho que vai ter que ser no free play mesmo, né, mano? Vamos ver se funciona essa parada aqui, velho. ai playground hard. Let's go. Porra, que bosta, velho. Ok, abaixa esse volume, pelo amor de Deus. Eita, porra. Ai, meu Deus. Gente do céu. Vocês querem não me perdoar, mas isso aqui com certeza foi um maluco que pegou o mod original e mudou e botou uma música nada a ver em cima, porque isso tá horrível. Ai, meu Deus. Vamos ver. Meu Deus! Vamos, vamos ver até onde isso vai, velho. Meus ouvidos já estão sangrando, velho. Tá horrível, isso tá muito fora de tom. Que porra é essa? Eita. Ok, finalmente... Ai meu Deus, não posso tocar aquela nota. Finalmente a girlfriend se escondeu... Um... A cara do boyfriend! Agora eu tô em dúvida, mano, se essa porra é um fanmade ou se. Ah, mano, sei lá. Eu tô confuso. É meio absurdo essas notas, né? Mano, eu tô ficando com medo genuíno. Que que isso, velho? Meu deus Nossa, velho, a voz do, do boyfriend tá horrorosa Socorro Como é que você conseguiu olhar pra um bicho desse e manter a postura e continuar rimando contra um bicho desse Mano, isso foi muito ruim, velho Vamos ver o play Será que eu... Acho que eu fui do normal Burrão, burrão Meu Deus Isso vai ser um pouco mais rápido, eu acho, né? É Socorro Alô Olha a cara do boyfriend, velho Meu Deus Que zoom é esse, velho Meu Deus, mano como é que eu me enxergasse com esse jeito? Nossa, esse zoom tá muito ruim, mano Meu Deus, isso é muito horrível Não, mano, dá pra ver no, na qualidade de imagem do Hug <risos> Que os caras pegaram o mod original Clonaram o Hug e fizeram, editaram ele pra ele ficar com o olho preto assim Porque dá pra ver a qualidade, mano Olha o recorte de imagem Tem tipo um serrilhadinho nos cantos dele, tá ligado? Meu Deus, velho Eu tô fazendo um vídeo de um mod Sei lá, deve ter dado um vírus no meu PC Meu Deus, que porra é? Calma lá, calma lá Eu tava, eu tava distraído com o quão horrível tá esse mod Meu Deus, mano, olha isso, os caras só um monte de nota e foda-se Não tem mapeamento nenhum esse mod, velho Eu nem sei o que dizer O começo tava bom Porque era o um mod original E as duas últimas músicas Eram essa coisa Que vocês viram Espero que vocês tenham gostado Eu achei bizarro